Se liga que eu vou te mostrar neste exato momento um pouquinho da tropa milionária de alguns dos nossos resultados e você verá como que você poderá ganhar dinheiro através da Best 3x5 com uma apostas esportivas. Perfect, perfect. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, que é a tropa mais braba do Brasil para quem quer ganhar dinheiro através do mercado de apostas esportivas, seja com futebol virtual, seja com futebol real. Na Tropa Milionária tem tudo. Mas enfim, não estou aqui para falar sobre isso. Se você quiser saber mais detalhes sobre o curso, sobre o treinamento, sobre os grupos VIPs, o link vai ficar aqui na descrição para você, beleza? Bom, todo santo dia no meu Instagram, no meu WhatsApp... É, no meu canal do Telegram as pessoas me chamam me perguntam sobre a tropa milionária, como que funciona se tem um bom resultado então resolvi mostrar para você nesse vídeo aqui agora um pouco dos resultados para você ter uma noção se você pode de fato ganhar dinheiro com este negócio você mo é, em seguir o que a gente ensina ou não beleza então eu tô aqui só para te mostrar mais ou menos um pouco do resultado e aí você vai deduzir se isso realmente Dá para você fazer, se é interessante para você ou não, fechou? Então, se você já gostou do assunto do vídeo, primeiramente, quero pedir para você, neste exato momento, deixar o seu like aqui agora e se inscrever no canal. Por quê? Porque se você está aqui é porque você quer ganhar mais dinheiro. Não tem como fugir disso. É porque você quer ganhar mais dinheiro. Então se você assistir os vídeos, os conteúdos aqui do nosso canal, com toda certeza você vai ter chance de colocar mais dinheiro no bolso. Então não deixe de se inscrever para você não perder os próximos conteúdos, beleza? Se inscreve aí agora. Bom, vamos lá. Para quem não sabe o que é a Tropa Milionária, a Tropa Milionária é o meu treinamento, tá? É um curso online que vem com dezenas e dezenas de videoaulas e você recebe é, três grupos VIPs inclusos na tropa milionária. São esses grupos, tá? O grupo de oportunidade padrão, que é esse grupo aqui, que é o nosso grupo, vamos dizer assim, que é o grupo queridinho dos nossos alunos. Temos aqui o grupo de máximas de mercado. Deixa eu tentar aproximar um pouco mais a câmera aqui. ó. Nosso grupo de máximas de mercado e temos o nosso grupo também de futebol real, que inclusive ó, acabou de sair um green aqui, ó. já está até marcando um greenzinho aqui. ó. Então nós temos esses três grupos hoje, ok? Cada um desses grupos são vendidos separadamente Só que eu já vou deixar avisado uma surpresinha para vocês aqui, tá? Eu vou deixar um link aqui debaixo desse vídeo para vocês, aqui na descrição Que vai com os três grupos inclusos é, pelo valor normal Pelo valor de um só, basicamente falando, tá? Tô como se fosse um pacote, mas enfim, calma aí Nós vamos falar aqui um pouquinho para vocês sobre os resultados aqui do treinamento Vamos lá Então o nosso grupo de oportunidade padrão, que é o grupo queridinho Eu quero que você veja um pouquinho dos resultados aqui dentro, ó. Hoje nós temos 4.331 assinantes aqui dentro do nosso grupo VIP, ok? E aí, muitas pessoas sempre perguntam sobre a taxa de acerto, sobre os resultados e tudo mais. Vamos lá, nosso robô acabou de mandar um relatório das últimas 24 horas, ele manda esse relatório aqui várias vezes durante o dia para os alunos, para todo mundo ficar ciente de como são os resultados. E olha isso, nas últimas 24 horas foram enviadas, como você pode ver aqui, ó, 189 entradas. Ok? 189 entradas foram enviadas. Dessas 189 entradas, nós tivemos 183 greens, como você pode ver, e apenas 6 heads. Inclusive, ó, temos até uma imagem aqui para você tomar noção, para ficar mais claro. Nas últimas 24 horas, foram 183 greens na tropa milionária e apenas 6 heads. Uma taxa de acerto de 96,80%. E detalhe importante, nós tivemos uma sequência de cento, é, 115 greens consecutivos, sim, uma sequência de 115 greens consecutivos, um atrás do outro. Aí eu te pergunto, como que não bate meta desse jeito? Tá? Então assim, todos os dias, tá? É, sim, é, é fato, diariamente nós sempre entregamos mais de 120, mais de 130 greens todos os dias na Tropa Milionária. E só nas últimas 24 horas agora estamos com um resultado incrível de 183 greens e apenas 6 reds. Por que eu estou te mostrando esses números? Porque aí você consegue meio que basear, porra, caramba, o resultado dos caras é legal, Pô, desse jeito dá pra conseguir ter um resultado interessante. E o que a gente sempre martela é, se você seguir gestão, se você seguir do jeitinho que a gente ensina, sem se emocionar demais, né, sem deixar a ganância tomar conta, você consegue sim ter um excelente resultado aqui dentro, tá, com toda certeza. Nosso grupo de futebol real também tem uma excelente taxa de assertividade As últimas três entradas, se eu não me engano, vamos só pra vocês aqui, ó, foram rings, tá? Então assim, mano, tá um absurdo os nossos resultados aqui, ó aí, Deixa eu pegar aqui pra você ver então, Esse aqui é o nosso grupo de futebol real, tá? Que tem entradas de over 0.5 no primeiro tempo, over 1.5 Então tem uma taxa de acerto também muito boa e é tiro seco, né? Então pra quem gosta de futebol real, também você pode conseguir ter um bom resultado, beleza? Então isso é para você ter uma noção Então a nossa taxa de acerto sempre tá acima da casa de 92, de 93% E uma dica que eu sempre dou, Tá? É, Júnior, ah, o que você recomenda fazer para conseguir ter um resultado mais interessante? Bom, eu sou o tipo do cara que eu prefiro qualidade do que quantidade. Então, por mais que meu robô acerte muito, como você viu ali, né, 183 greens e apenas 6 em 24 horas, eu não pego muitas entradas durante o dia, eu pego uma média de 3 a 4 entradas. Eu consigo até te mostrar minha conta da Bet aqui, ó, porque a minha meta diária de entradas, tá? De, de, de, de, de, a minha meta de valor né, diário, Tá na casa de uns 200 a 300 reais por dia, tá? Mas ou menos, eu consigo te mostrar aqui, ó, tô aqui na minha conta, vou pegar aqui as apostas resolvidas, ó. Só pra você ter uma noção, aqui ó. 50 reais voltou é, 40 aqui de lucro, basicamente dizendo. Essa daqui de 60 voltou 120. E essa daqui voltou 60, voltou 126, ó. Então, com três entradas, basicamente falando, tá? Eu bati minha meta e saí fora do mercado. Então é o que eu sempre tento falar pros meus alunos, tá? Bateu meta, sai fora do mercado e, e, melhor ainda, bateu meta, saque esse dinheiro que é ainda melhor. tá? Você sentiu o dinheiro caindo na sua conta bancária, você utilizando esse dinheiro é, vai te fazer perceber o quanto que isso de fato é real. Quando você saque e utiliza o dinheiro, você percebe de fato o quanto que isso é real. Então é isso, aqui estão tá alguns números da Tropa Milionária. É, se você quiser saber mais detalhes sobre a tropa, eu vou fazer o seguinte, vou deixar meu número do WhatsApp aparecendo aqui para você agora. Basta me chamar, tá? Eu mesmo vou estar respondendo vocês aqui no meu computador. Me chama lá para tirar dúvidas e tudo mais. Ou se você quiser também, você pode clicar no link que está debaixo aqui do vídeo já também. E já acessar a página que já tem todos os detalhes direitinho para você. Mas aqui tá alguns números da tropa para você ter uma noção dos nossos resultados, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!